E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vinda a mais um vídeo e hoje com mais um vídeo de 60 segundos que eu acho que não vai durar muito. Eu tô sentindo aqui no coraçãozinho que não vai durar muito, porque assim ó, a gente tá passando muito aperto, cara. Tá muito difícil. Teve gente que comentou pra reacionar comida de 5, 5 dias. Teve gente que falou pra mim... Mano, manda pessoas mais, mais pra fora. Ah, não sei o que, não sei o que. Mano, mas não dá, cara. Uma, eles não dormem, eles não... Ele só, só come e bebe água e destrói as coisas que você acha, é, é difícil. Então se você gosta desse conteúdo, já deixa o likezão maroto pra fortalecer, porque ajuda muito. Se inscreve se você não for inscrito, que é o de paraquedas aqui, porque gosta do jogo. Então ó, eu te convido a se inscrever que você vai gostar muito. Faço jogos variados, então ó, massa demais. Então vamos lá, vamos, vamos ver o que vai acontecer hoje, que eu tô com uma fé muito baixa. Vai ser difícil, mas vamos fazer o quê? Vamos ver o que vai acontecer, né? Veneno por isso aqui, eu não tenho nenhum dos dois. Puta, seria bom, hein, mano? Mas a gente não tem máscara. Vamos ver aqui, ó. É, não tem nada. Foi difícil recusar as ofertas de uma pessoa tão animada. Mas conseguimos dizer não. A mulher ficou um pouco desapontada e tentou oferecer o um manual de montagem de uma arma estranha. Que nós também recusamos. É lógico, não tem nada. Nós temos ferramentas para que esse tipo de coisa. A Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Mano, eu não dei água para ela agora, velho. Meu Deus, Samuel, é uma serra boia. Eu não entendi o que ele falou. Não fosse, não fosse por Dolores, estaria tudo ok. Ela costumava ser alegre e enérgica. E agora está sempre quieta, de cara amarrada, precisamos fazer alguma coisa. Não tem o que fazer, o time rasgou o manual. Ela podia ler. Ela dormiu. Beleza, tá mais sossegada? Puta, voltou os mosquitos, mano. Puta, grilo, velho. Coisa não está fácil e não temos conseguido manter o moral é, elevado. Melhor pouparmos energia para depois. Dolores está muito é, imprevisível. Às vezes temos um pouco de medo dela. Pode racionar alimentos, beleza, bora. Quando abrimos a porta do banco hoje de manhã para que entrasse um pouco de ar radioativo fresco, vimos que uma pequena mala de soleira na porta da porta. Não havia nenhum bilhete e a vizinhança parecia vazia. Devemos olhar o que tem dentro? Sim. Vamos ver o que tem dentro Tomara que não seja uma bomba Com a bomba ela morreu Se for uma bomba ela morreu Eu não vi nada de diferente aqui dentro Então vamos ver o que que era O presente era uma armadilha Não havia nada dentro A não ser um pouco de lixo E assim os abri... é... abrimos a maleta Ela explodiu Alguém ferido? Dolores está louca para comer algo? Nossa, o que que eu falei? Agora ela precisa de medicamento E a gente não tem Não tem medicamento Resolvemos sair para ver o mercado da esquina Continuava de pé Estamos quase saindo do abrigo. Quando ouvimos algo é, rugir na escuridão e vimos um par de olhos ferozes a poucos metros de distância, tivemos um pouco. É, tivemos um pouco. poucos instantes para decidir o que fazer. Não tinha o que fazer. Dia 44. Mano, a Dolores está machucada, né? Ela tá ferida. Era uma bomba, mano. Eu sabia que era uma bomba, cara. Olha aqui a perna dela machucada. Eu sabia que era uma bomba. Time é só rateiro. Mas talvez na... não o suficiente para evitar as invasões que acamparam perto do nosso abrigo. Ah, inca... acampou gente lá, ó. Provavelmente não vai conseguir voltar. E outras circunstâncias talvez tivéssemos, é... tivéssemos arriscado a enfrentar a Fera da Escuridão. Mas por algum motivo preferimos começar a gritar em pânico. Acho que assustamos a criatura, pois ela fugiu na mesma hora. Temos que cuidar da ferida de Dolores. Mas não tem nada, cara. Não tem como cuidar. Sabemos bem como está a situação na superfície. Uma expedição é um risco. Não tem nem quem mandar. Alerta máximo. Tem um grupo de bombeiros lá fora. Ou pelo menos estão vestidos como bombeiros. Estão batendo a porta nos mandando entregar todos os nossos mantimentos. Se não obedecemos... Eles vão começar o um incêndio para nos expulsar. Parece que os bombeiros não são mais como antigamente. Como podemos enfrentá-lo? Não tem como. Vamos perder todos os mantimentos. Vamos ser roubados. A gente vai ser roubado, gente. Porque eu mandei uma machado pro time, cara. Que bagulho louco, mano. Perdemos tudo. Não. Ué, o que, que aconteceu? Não entraram? Deixa eu ver. Ela tá ferida. Não sei. Os, os, os invasores chegaram como um furacão. Acertou. Ah, miserável. E foram direto para o bem mais valioso de todos. Nossa comida enlatada. Pegaram o máximo de latas que conseguiu e foram embora. Sorte, só foi duas. Mano, que sorte, velho. Que sorte. Hora de racionar alimento. Ainda não sabemos como está a terra de ninguém. Tá, também não podemos mandar ninguém. Antes que o mundo fosse reduzido, à terra de ninguém é morta e implacável. Éramos amigos de quase todo mundo em nossa cidade. Incluindo o velho Jin, Jin Jin, Que sempre nos cumprimentava quando passávamos por ele. Uma vez... Quando falamos que queríamos visitá-lo, ele nos deu o endereço de um parque. E é brincalhão, esse velho Jean. Parece que ele sobreviveu à explosão, mas está aqui na porta perguntando se queremos comprar uma pedra. Vamos comprar uma pedra? Se dane, se lasque. Vamos comprar uma pedra? Será que ela vai fumar um cachimbo agora? Nossa, o que ela fez, mano? Cadê? Pede ferida, cansada na fadiga. Mano, eu acho que a gente não conseguiu. Abrimos a porta e saudamos o velho com um sorriso. Ele estava ansioso por nos mostrar sua sacola, cheia de uma grande variedade de rocha. Será que a rocha é a pedra mesmo, mano, de, de fumar? Não é possível, cara. Ele nos convenceu a ficar com uma de graça. Pelos velhos tempos, aceitamos e escolhemos com cuidado. A mais bonita. O velho foi embora, não, não devemos nos queixar. Ele é mesmo uma, é, é mesmo uma boa pedra. Não sei, mas acho que ela fumou, né? Não tô vendo ela aqui, velho. Não podemos nos queixar. Uh, tal. Ele falou também que trazia sorte. Isso que vamos ver. Será? Hora de racionar alimentos. Eu acho que tem que dar uma sopa pra ela, né? Acho que ela tá com fome, se eu não me engano. Vamos pular porque a gente não pode mandar ninguém, então. Quem me dera pudéssemos sair desse lugar? Ficar sentado aqui, sem quase nada... Está nos deixando louco. Ela desenhou um bolo. Cadê a pedra, mano? Eu tô querendo ver a pedra, velho. Dia 47. Cadê a pedra, Dolores? Cadê a pedra pra mim ver? A pedra da sorte? Ah, ela escondeu, mano. Deve tá, estar deve tá aqui perto do Ted, ó. Ted. Ted morreu. E morreu. Ainda assim, é melhor estar seguro aqui que morto lá em cima. Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Acabei de dar água pra ela, velho. Ah, eu dei sopa, pode crer. Aí tu é burro, bicho. é burro, cara. Que loucura. Ainda não sabemos, também não podemos mandar ninguém. O time não volta e tá preocupante. É difícil viver nessas condições. Tomara que isso acabe logo. Ou então, podemos acabar mortos em uma vala de terra. Na terra de ninguém. terra de ninguém, acho que ela cita quando ela fala isso. É porque é o local onde eles estão, né? Tipo, mano, ah, quando, quando esse mosquito tá passando ali, ele me dá um psicológico que parece que vai entrar na minha boca quando eu tô falando. Aí eu fico assim, ó. Ações... Não sei se você percebeu, coroa, assim, ó, o bocado. E essa perspectiva não é nada atraente. Nossa, olha ali o desenho. Dia 48, nada de novidades. Estamos dando nosso melhor. Para manter a calma, a situação em que estamos está longe de ser normal. E provavelmente nunca acostume... acostumaremos a ela. Tomara que, ajude, chegue... que ajuda a ajuda chegue logo. Dolores está muito imprevisível e às vezes temos pouco de medo dela. Isso é normal, né bicha? Tá doida? Tá, vamos racionar alimento, mais um dia vai se passar. Não sabemos como está a situação lá fora. Também não podemos mandar ninguém. Há um tempo que não tomamos o banho. É, o cheiro nesse abrigo... Não tem nada, não vai adiantar, eu não vou nem continuar lendo, não vou nem continuar lendo porque não vai adiantar. A gente tem sabão, não tem nada aqui. Dolores, tu vai ter que ficar suja, minha filha, desculpa. Nossa, agora ela ferrou, ela pegou a febre amarela. Ficou doente. Se o time não voltar com o remédio, o Dolores vai pro espaço. Puta, grilo, véio. agora ferrou, agora ferrou, mano. Dolores ficou doente. Ai, Dolores, por que Dolores... Não vou conseguir, gente. Não vou, vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil. Olha, aqui ó, o jogo já me respondeu. É muito difícil se preocupar, é, é, se preparar para o imprevisto. Quando você não tem como prever o que vai acontecer. Bem, imprevistos são imprevisíveis. Por definição. Então, até que isso faz sentido. Beleza, já começou a falar nada com nada. Puta, Dolores ficou doente, mano. Dolores vai morrer, bicho. Olha, ela tá ficando verde, mano. Dolores está verde. Dia 50. Viver no passado não é mais inteligente. Na nossa situação atual. Precisamos pensar no presente e no futuro. Dolores vai morrer se não beber água em breve. Vamos dar água pra ela. Não consigo mandar ninguém, mano. E o time não chega. Ouviram isso? Não. É porque ninguém está falando. Pô, aí tá tirando, né, mano? Nem uma palavra nas últimas horas. Nenhuma. Não podemos ficar só olhando para as paredes. Temos que dar um jeito nisso. Beleza. Por que eu vou conseguir ouvir rádio, Dolores? Se você quebrou o rádio, dona Dolores... Puta, ela já tá tossindo, mano. Ela já tá tossindo. Agora já era, já era, na moral não vai suportar até o dia 52, nem a pau Eu avisei, eu falei que não ia ser fácil Mas a gente passou desse dia Então eu creio que a gente deve ter mais alguns dias aí pela frente Eu não sei quanto tempo isso ainda vai durar Mas eu creio que vai durar ainda mais um pouquinho Bom mano, a gente destruiu algumas coisas Teve que finalizar algumas pessoas aí que... Ah, dá muita dó, velho. Nossa, você é louco. Véio. Pelo menos, pelo menos, a gente consi... tá conseguindo se manter. Que eu acho que é o que a gente tem que tentar fazer aqui. Mesmo tendo as atitudes difíceis, mas... É assim, a vida do jogo é assim. Então, valeu, tamo junto por ter ficado até o final. É nóis, tchau, tchau, até o próximo. Fui.